A imagem é do celular, entendeu? Aí por isso tá, pode estar tá ruim para vocês. a minha mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, <risos> é palhaçada, viu? Calma aí. Calma lá. Vamos aqui, ó. Vídeo suave.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 Que eu sou maldito do Discord, mas do canal não dá. Ah, desculpa, eu não coloquei. É porque você tá bem inativo, entendeu? Mas se você voltar, eu te dou. <risos> tá ó lá, eu comprando as coisas...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 Minha partida, minha primeira partida eu ganhei. Ganhei três selos. Huh? Eu sou fã demais nesse jogo. Assim dá para vocês verem. Aqui fica giro dispositivo.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 Colocar as... Não vai dar. Então, acho que agora vai dar. Pronto. Oi! A gente virou um PC, né? Da China, é. calma, calma. Foi o um desafio normal.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 Gente, me ajuda Vamos lá. Vamos lá como eu vou conseguir Deixa eu ver onde eu coloco Eu vou colocar aqui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 Não sei onde eu coloco. Ai, tá, vou tentar fazer aqui o que eu tava fazendo. Vou fazer o tour na casa. Aí, tá bom tá bom gente pega um papelão para fazer tripé tá Eu edito no Filmora, gente Quem quiser baixar o Filmoura, Mas tem que ser essa versão aqui, ó Eu queria que não me fizesse um, um vídeo no canal dele Gente, manda e não Noni faz vídeo no canal Tá, vocês estão vendo?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 assim tá, tá muito top assim se a imagem não tiver boa não é pra estar tá boa não que a gente aqui é pobre é absurdo isso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 Ó, oh, ele tá ruim. Ai, meu Deus. Eu só queria um mouse. Eu vou deixar sem tradução essas partes aqui. Pra ver se passa rápido, porque pelo amor de Deus Eu vou demorar um século aqui ela caiu Calma aí Que eu vou colocar dentro Meu Deus Ah, mas aí não tem como os comentários O é bagulho fica louco, né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 é só assim, tacando transição e falando que o vídeo está editado eu gosto de usar a diminuição ai meu Deus, eu me perdi ai gente, me perdi, me perdi ah não, voltei. Mais uma transição. Vai ver com... quanta transição eu coloco no vídeo. Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Eu, eu, eu. Gente, o que eu fiz aqui? Tá, não vou fazer transmissão nessa...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 Bom, gente, é Uma, ah, eu ganhei um, um selo bem aqui.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 nesse aqui, meu Deus. Porque senão o bagulho fica louco. Ai, ai, meu Deus. Ai, então deixa assim. Ai, gente, o mouse tá muito ruim aqui. Então ficou alinhado. Meu Deus, gente, vai. Tendo um infarto. Tudo oh. cedo. Vai meu filho. É pra hoje. Mais uma transação.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 É a batalha, gente. É batalha que eu vou ganhar. Ganhei dois selos. esse mouse, gente eu não consigo fazer nada Meu Deus do céu, gente Ai, eu vou chorar Vai tá errado O mouse fica travando toda hora sem assim, não deixa agonhado Ai, eu vou chorar impossível é isso 25 Pronto, gente, pronto.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 Se for fazer um vídeo de Blau Star, me chama. Grava, o Brawl Star. No toda vez... Aí, focou, gente. Toda vez que eu falo o teu nome, eu falo Nani. KKKK. Eu cheguei a 8 mil troféus no Barro, no Blau esses dias, KKKK. 8K de troféus. Porque eu parei de jogar. Eu teria 15K, certeza.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 Pra quem não tá entendendo, ele tá editando o vídeo e volta já. Ah tá, todos entendem. Mensagem excluída por None. Embora ver a mensagem excluída aqui. A Lelicand mandou alguma coisa aqui no chat. que é House, já já vai. É salve meio que é o título da live é difícil entender se você já ganhou dinheiro com o canal nunca ganhei qual editor? editor filmoura o pingo powers cpps é cantar 19 não é olha o pingo ele disse que tá no filmoura Vo voz do mario games nem conheço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 No meu PC no meu, ia levar 3 horas Para passar o vídeo Ó, Passou o Quito tá aqui também Salve, cheguei só agora Passou o sou seu fã Bora jogar Clube Pingo Fé Passou o Quito tá? Passou o Quito tá? Eu hackei o Fimoro Isso é prova que o sou hack mim E aí, gente, tudo tranquilo Cheguei Eduardo Oliveira chegou aqui também Passou o que ele tá vendo Ele tá vendo todos os comentários Volta já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 Deu trabalho. Ah, eu gostei do resultado. Obrigado, Passuquito, por comparecer. Eu acho que você não tá mais entre nós. Me ajuda. Eu vou estar gravando o canal. Lançou o desafio ninja no CPBR. Quem quer jogar Clube Pinguim CMDN, Por favor, me adiciona no CPI. Eu quero fazer um vídeo com você. Mano, é abaixo o filmoura. Não tem muito como ensinar a gravar. E aí, Passuquito...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 Em sua inspiração passou aqui. Tu passou aqui, tô ligado às sombras. Boa directo. O senhor Lorne, que fala espanhol, não deve estar tá entendendo nada. Porque ele é espanhol, gente. Mas o YouTube de CP tá aqui. Nada. Vai ele. Ai, não sei, gente, não quero ler. Ele não entende as abreviações. Aí você escreve desse jeito, eu vou ler desse jeito, gente. Aí buga meu cérebro. Senhor Lorde novo sus, subscrito Beatriz Oi Beatriz como é que você tá o Eduardo aí depois eu passo aqui tomar no LCP também tem um canal de CP ele hein, vai conseguir terminar de ler já percebi ainda tô assim fel tá ainda tá assim que faço aqui tá nem sei mais o que eu falei aqui eu não sei nem mais o que eu tô fazendo e aí para pa, passo paçoca seu filme foi top Manda saludo senhor. Saludos, saludos senhor. Lorne. Passou que ajuda ajuda. tá desesperado, gente, ajuda. Ajuda ele, gente. Vai demorar, gente. Consegui pa pa pa pa pa pa pa pa Passou o se não puder, diga. Pronto, gente. Terminei de ler os comentários, porque eu sou assim. Eu sou humilde. Que isso, gente? Tá, isso aqui é feito. Tá bom, chega.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 Tá vendo, gente? Tá ocupado. Mizuka 7CP. None sempre tá aqui. E aí, tu Fazendo o que de bom? Deixa eu começar com o Passoquito aqui, gente. Passoquito, cadê os vídeos? Ó, oh, gente, eu quero, eu quero mais vídeo do aqui sabe? Passoquito, sabe? Aqui, esse cara sabe editar, gente. Passou aqui tu sabe editar, porque pelo amor de Deus, não pode cair nada aqui, não pode cair nada. <risos> Olhei. Oi, vó, que foi? Cara, não carrega lata ali. Parar essa receita maravilhosa. Primeiramente, vem aqui, tá filmando. É, é sim, eu estou ao vivo. O que é isso aí? Ao vivo, vó.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 Um vídeo por mês, por favor Um vídeo por mês Eu te peço Passa aqui, tu Um vídeo por mês, é pedir demais Cadê os comentários, gente? Isso vai demorar muito Eita, quebrou tudo Que isso? misericórdia, ameixa seca ah, ameixa seca, eu me lembro de eu... quando eu fa... eu, é... eu leio seu nome, ameixa seca eu me lembro de ameixa seca, entendeu? você mora sozinho ou oh, sozinho o que? saiu errado meu Deus, N fica mostrando sua avó Vou... sem permissão. Passou... passou que vai fazer vídeo sobre o desafio ninja no CPBR faz vídeo paçoca. <risos> Ha, <laughs>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 Só eu que tenho medo do que o Fel vai aprontar Eu também tenho medo do que eu posso fazer nessa live Ainda nem tá na metade, gente Olha isso aqui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 Essa foto aqui Suposte Piripai Eu quero O povo do Desafio Ninja Natame Entendeu? Pessoal que você já sabe qual o próximo vídeo Passou que tá famoso Rock Rock shop da voz robótica dele Eu acho que HJ eu apareço no Discord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 Veja meu último vídeo. Eu já vi seu último vídeo, não? Ah, esse aqui. Quem é o Davi Manuel? Davi é Manuel aqui. E eu. Féu não é rock, é Hulk. Isso aqui a gente, a gente, né? Pula. Ah, esse aqui eu viro o iceberg. Eu tô bem aqui, ó. Eu tento parecer o mais natural possível. Acho que ele pronuncia. Rock e Rope é até bem comparado a outras palavras. Quem pronuncia? Aqui é o Gary. Essas fotos aqui são de 2018. Então são de dois anos atrás. E eu que vou fazer dois anos no Clube Pinguim Online. Ah, o tu vai sair, gente. Obrigado, viu, Passoquito. Eu não consigo... Ah... Pera aí, Passoquito. Fala mais uma vez aí. tu não sai agora não. Fala mais só mais uma vez. Cadê o Zé nada? tu fala mais uma vez no chat aí. Só pra mim saber de uma coisa...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 O Nani nem começou a jogar, gente. Ai, te dever. U, oh, eu tinha te... esquecido, né?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 Que isso, gente? Que isso, meu Deus do céu. João Victor Estou aqui, João Victor Isso, Olha que pobre Alguém mais viu aquilo? Nune, quando vem vídeo? João Victor... E Mexe o suco, tem que mexer Desliga o freezer Eu queria uns um servidor de só para conversar sobre culo pinguim. Me inscrevi em todos com foto de CP. Suco de noni. Féu, Braim no próximo Masterchef. Imagina ele faz um canal desse jeito meu novo canal. Com um bagunça na cozinha. gente, falta pouco esse suco é de suco de noni noni é uma fruta Quem usa o... o Potrex Eu uso e recomendo Essa doce crinha. ômega 3 é fazendo para o programa de graça Esse sabonete aqui é antigo, tá? Aqui já faz uns 5 meses. Que isso, gente. Eu liguei o flash sem querer. Quase, quase, gente, quase. Eu treino. Você já viu minha geladeira ali, gente?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 Quando vem o de Sul snow? Vem este ano. Oxi, oxi é o cara que é oxi? Oxi. O da sombra só em dois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 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 46, 35, 34, 30. Ô Fox, coloca uma foto aí, por favor. Fox, pede pro Fox colocar uma foto.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 Gente, agora eu vou enviar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah,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 Não, não é Onde você gosta de Naruto? Eu nunca assisti Eu Gosto da música do Tururu Que isso, Fel Tem que ser no PC ou no celular Num Chrome em modo PC Mas ele é disponibilizário.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 do banco aqui minha live gente minha live fez assistindo. John Justin, tem que dios tem que amor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 Yeah, Good grammar and spelling mm -hmm. are important. Pera aí gente deixa eu voltar aqui para live está enviando está enviando Que que tá fazendo muito barulho então, Inoni. Eu não posso fazer nada. então, Inuni, eu não posso fazer nada. É só chorar. Eu não posso fazer nada. Nossa, mas eu sou feio, hein? Agora é que eu tô vendo aqui.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 gente você quer vocês querem um vídeo como estreia fala. Você um hum. vocês querem vídeo como como estreia entendeu vocês querem um vídeo como estreia eu já falei isso, Ai, meu Deus. Ai, gente, às vezes de bug aqui. E para enviar que vai demorar, viu, gente? minutos o vídeo, tem nove minutos não, Noninho, peraí, Noninho já tá terminando pô, meu Deus, não, não vai agora não eu precisava do time né vai assim mesmo, então Não dá pra ver nada, meu Deus do céu.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 Chegou umas três meninas aqui, meu Deus do céu. Foi Nony. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Porque eu não vi os comentários, a menina ficou muito brava. Tinha ninguém.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 Aí ela ficou brava, né? Deu dislike. Muito obrigado pelo dislike. A gente não liga para dislike, like. A gente só liga aqui para sua inscrição. Simplesmente é isso, né, gente? Não tem paciência.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 Meu Deus do céu. Trocado virtual, gente.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 Muitas gracias. E o vídeo tá enviando, falta cinco minutos. Já, já, gracia, Não entendo o que disse. Espero, graças. Já vi um trailer de um filme, de um outro filme do Jurassic Park, Jurassic.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 Cá te sudar que estou sem fone ainda é bom colocar o fone mesmo porque minha voz ninguém aguenta eu tenho um Roblox sim gente eu estou esperando só o vídeo aqui ó falta o vídeo enviar não sei por que deu isso aqui Falta 3 minutos para o vídeo. Então já vou encerrando essa live, gente. Meu nome é Felbrain. Eu vou encerrando essa live. Qual é o seu nome no Roblox? Felbrain 2011. Felbrain 2011. 2011. Olha o nome da Lívia. O nome da é Lívia Pestilis Calestino Reina Preciosa. Misericórdia. É que quando filma com o fica meio kkk, né? Quando filma com o Bom, gente, eu vou encerrando aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Vai ser estreia, vai, vai ser estreia, vai ser estreia.